E eu e Madalena estamos hoje indo conhecer uma família E vamos pela primeira vez no sítio deles O endereço que nos foi passado É um endereço que eu nunca fui até o local Fui próximo, mas não fui até o local De maneira que nós vamos dar uma passeada Vamos conhecer mais uma família abençoada uma amizade que começou de um jeito até interessante, pessoal. Foi uma amizade que começou através de uma oferta, se eu queria comprar alface. Enquanto eu aguardava a Madalena buscar um, uma, umas, é, uns tecidos que ela havia comprado, aí a no pessoa... No centro da cidade. É, Estava Foi onde que acabou, começou a amizade E isso é muito bom para nós, né? Vamos conhecer juntos Senhor Daqui a pode. pouco estaremos juntos lá Se Deus quiser tudo vai bem Vou dar uma paradinha aqui bem rápida E já vou continuar Pessoal, eu dei uma paradinha aqui pra mim acertar um gimbal que nós compramos. A Madalena vai aprender a trabalhar com ele, né Madalena? Cinco o braço fazendo favor, bem Agora acerta o teu rosto dentro da, da, do quadro que tá fora. Tudo lá, velho. Tudo com a mão direita. Aí, ó. Pronto, No começo apanha um pouquinho, é normal. Depois pega o jeito. Não tá gravando. Aperte pra gravar. tenta lá para gravar, porque não está no Bluetooth. Então, pessoal, agora, como eu, nós estávamos falando, eu dei uma paradinha ali. Para a gente poder começar a, a gravar. Nós compramos um gimbal que está na mão da Madalena. E temos que aprender. né Madalena? Temos que aprender. É. Eu tô com essa blusa de frio, porque está frio aqui mesmo, viu, gente? Tô apanhando aqui. Tá um frio aqui que, olha, vou falar uma verdade Eu estranho frio, e eu não vou... já me deu até calor, só de pegar no... No aqui pra aprender. já me deu calor Tô nervosa Bom, agora eu vou pegar o meu caminho pra esquerda Pra mim pegar o asfalto principal Que o nosso caminho agora, gente É um caminho de um lugar que eu já fui próximo lá Eu, eu nunca fui lá, exatamente Já fui próximo com a Madalena Agora eu vou tentar ver se eu consigo acertar o caminho Que é uma família nova, como eu estava falando para vocês Estamos saindo então de Limeira, sentido Mojimirim Mas nós vamos entrar antes, bem antes do Mojimirim E a Madalena está ali agora, aprendendo, né Madalena? É, é agora vira para o seu lado Está virando para mim Aí, estica o bracinho, aqui, abaixa um é pouco despedido. o gimbal, aí vira um pouquinho mais pro seu lado. Aí. Tá, tá bonito na fita? Você tá saindo fora do... Aí, ó. Agora você devagarzinho você chega lá. Hoje é domingo. Direita, esquerda, direita, esquerda. Tem uma dificuldade. Hoje é domingo. É divertido. Na parte da manhã a gente vai à igreja. Fizemos uma exceção hoje porque recebemos um convite... Que nós é, Aguardávamos, mas não para hoje Aí O convite veio, aceitamos o convite E estamos indo lá Nesse caminho que estamos fazendo A gente está passando Ao lado de algumas empresas Que Faz peças Inclusive para a nossa van Para a nossa van E depois distribui para o Brasil inteiro Agora a madalena vira ao contrário, faz com que a leitura seja para frente Eu faço isso Tem que desligar aí, não, vê se funciona virando lá Não, não precisava, aquela setinha lá para virar, não tem? Não tem a setinha para virar para frente? Não tem, só quando desliga Só quando desliga? Do lado direito, é, é, que vocês estão vendo aí agora, ainda tem muita plantação de cana na nossa região. Mas do jeito que eu estou observando aqui, não vai demorar muito, as indústrias vão começar a tomar conta. Desse lado também tem. Tá, Já foi colhido. Está preparando. É, foi colhido, é verdade, foi colhido. Fica assim, pessoal. Vamos gravando para vocês aos poucos até a gente chegar lá. O pé de pé, o pé amarelo, que lindo! É agora é a época da floração dele, né? É do inverno, né? É Adorecem as flores amarelas. Exatamente. Agora Ai. nós estamos na estrada de terra. Pai, gente um... é. Eu que ter a Vamos andar um pouco de pedaço. De terra aqui, tem um carro lá atrás de mim que estava colado na van por conta da poeira já ficou lá longe e é, o rio está muito seco Aqui chama, chama de viveiros. Viveiros. viveiros. E atualmente está tendo também uma coisa que, nós, que eu nunca tinha visto por aqui: plantação de sorgo. O que, que acontece quando tem plantação de sorgo? Plantação de sorgo ele chama as marindacas. Aí pronto, aí, aí é assim que começa, né? A gente quando vai pela primeira vez num lugar que a gente não conhece Fica meio perdido né pessoal Mas é normal Agora nós estamos num pedacinho de asfalto Vamos ver até onde esse asfalto vai Como sempre A nossa esquerda ainda continua a Preparação de plantação de canas E o nosso álcool caro Já falei isso uma vez no vídeo passado Somos o um maior produtor de álcool Me parece que do mundo Se não me foge a memória E o nosso álcool é um absurdo E lá vamos nós aqui Andando, Lá tem um senhor ali com a enxada na costa, com um cachorrinho no do... rear do lado. eu gostaria com a Madalena de pedir para vocês que não são inscritos no canal, estão chegando agora, nos ajude aí se inscrevendo pessoal, isso abençoa a gente, abençoa vocês também que a gente pode buscar material para vocês e para nós também, nós vamos conhecendo pessoas, vocês vão conhecendo junto com a gente, a nossa família vai crescendo cada vez mais que é por conta da, da pandemia, nós deixamos de crescer. É uma capelinha, deixa eu ver se é uma capelinha. É uma capelinha. Há uma coisa que eu gostaria de falar para vocês: eu tô aqui Ai, do lado, tem ali. aqui do lado tem um pessoal ali. Estão empinando moto. Eu vou até gravar, faço questão de gravar, porque eles estão usando. Sabe o que pessoal, o, o que era para ser o nosso aeroporto. Deixa eu dar uma, dar uma paradinha aqui. Sobe lá em cima É, eu vou gravar ali para vocês verem. Olha, pessoal, ali era para ser o nosso aeroporto. Só que devido política ou coisa nessa linha, não deu continuação no trabalho. Então o que, que acontece no dia de do domingo na parte da manhã? O pessoal vem de moto aqui, ó e simplesmente aproveita e fica empinando, né? aprendendo a empinar, como aquele ali por exemplo Ele se reúne e vem pra cá Melhor do que na cidade né Pelo menos aqui se eles caíram coisa nessa linha Não tem tanto problema Vamos seguir aquele lá É o camaradinho é bom, hein? Nessas horas que eu uso a minha câmera de ombro, porque se eu ficar nessa distância aqui eu consigo focar bem e gravar bem pra vocês. Hoje está fechado para chuva, mas não está chovendo. Tá bom então pessoal? Gravei um pouco para vocês aqui. Bom, estamos continuando aqui mais um pedacinho de, de terra. O asfalto foi bem pouco, mas ajudou bastante. Inclusive a barulheira aqui atrás é que nós estamos fechando o carro, então é normal. Filme, e no filme tiver poeira, ah, é impressionante. Existe até um nome para isso. Ela tem que rapidamente sair de perto. Ou, ou sei lá como é que ela faz, mas né? você vai, Quando você vê um filme que tem poeira, na na dela seca. Eu nunca vi uma coisa dessa, mas eu já vi falar que é possível mesmo. como é Existe um nome para isso. vita Essa da família dele, que ele também é boge, não é? Góis? Ah, não, ele é Góis. Eu confundi as bolas. borges e Góis é bem diferente. Por um lado... É Olha o Tucano! Passou um Tucano ali. <risos> <Chega>. <risos> olha ele ali, gente. Ó, achamos Chegamos. fácil, achamos fácil. É na beira da estrada. Tem é uma pequenininha lá, que gracinha. Ó, tem uma horta. É, é o lugar aqui é muito, agrade... muito agradável de se ver. Bom dia, olha aqui, gente. Que peixinho é lambarizinho, né? Lambarizinho. Tá uma meu delícia. Marido, já peguei é. uma aqui pra provar. É, meu marido é. Olha aqui, ó. Hum. Sequinho. Tá uma delícia. A dona Cecília que fritou ali já com a filha dela. Hum. Hum. É. Olha. aqui. Tá fritando mais. Sequinho. Uma delícia. Marido, Bora as marido. outras coisas que ela já fez é. aqui: o macarrão, eu a falei carne moída. Eu falei pro no meu marido: nossa. Você chamou o moço para vir almoçar aqui, mas não tem nada de bom, não tem ah, que um churrasquinho, nada. Churrasquinho até a semana passada. Daí cada um compra um pouquinho. Marzinho, né? Nós somos simples. Aí eu falei, ah, eu tenho peixinho temperado na sim, geladeira, sim. que o marido dela adora, né? E aí eu falei, ah, então vou fazer peixinho e filharzinho de frango na milaneira. Hum. Muito bom. Bem. Vou mostrar para vocês aqui, comer. ó Maiorice. Molho de carne Mostra aí vou comer, vou da minha boca. Aqui Macarrão que vai pôr o molho Que delícia Ah, e ali tem filézinho de frango no forno Olha lá Filé de frango e o peixinho. É, mas é filé também. Ah, é que é. ela tira. Tiláquia? É. O que é? é. Hum. E aqui? Aqui é o arroz. Hum. Hum. É Gente, isso, fala que isso não é um banquete. Hum. Ai, Precisa a hum. coisa mais gostosa que essa? É verdade. Comidinha simples. Mas bem aprazível, é né? É. O Cícero vai amar, ele também ama o peixe. Aqui é um pouco da peça, ele não espitinha. Ai, Olha, a prosa aqui tá boa. Tá. Ó, Bastante. vim trazer um lambarezinho pra você provar. Ele chegou de novo, né? Ó. Ei, olha aí, gente, Ui. ó. Comeu uma lambarezinha aqui, Nunca capricho ainda, hein? Aqui é tá enchendo seu... a boca d'água, aqui... né? É lógico. Aí, <risos> rapaz, tem lambarizinho <risos> e filézinho de tilápia. É é... ó, o cachorrinho, Aí é Aí <risos> a comidinha a aqui da, da Helena, ó, lagou as panelas aqui. A comida dela vai, Helena. <risos> Olha, cuidado, não você cai do cavalo. Eita que cavalo bravo! Tá bom, cavalo bravo, vai Helena. Vamos lá, Helena, lavar as mãos para comer. Eita que cavalo bravo! Que tô cavalo? Hum? Gente, agora o almoço já está servido. Olha aqui que delícia de almoço. É três tipos de peixe aqui? Ah não, é frango Ali é, é, assim. é filé de frango. É, pessoal, aí vocês que acabou com a boca cheia d'água, viu? Filho. Ah, é Baionese. Não tem nada, gente. De... Olha a coca aqui. aqui. Eu, eu sempre falo. Tem um suquinho tá? de laranja. É de Macarrão. eu sempre falo que isso aqui ó ó hum. eu conheço eu falo eu, eu, eu pessoa olha e não pode comer é. a maior riqueza, a maior riqueza hum. é a saúde que a gente tem é. para poder comer o que Deus nos preparou, você é. não tava falando amigo aí oh, meu Deus Peixe. Eu não tava peixe. olhando seu peixe. Eu acho que alguém tá querendo tá vendo? peixe. É só, um, é, só um, é só um. Helena, cadê a Helena? Onde ela foi? Irmã, eu conheci um rapaz, ah. um rapaz não. Hoje, hoje nem vi. Ah, ela ninguém. ali, ó. Tá. Ó, estamos aqui com a dona, como que você chama? Nica. Nica, dona Nica. Dona Nica, e ela tá fazendo uma colheita... De rabanete. de rabanete. Olha que linda a colheita dela, gente. Olha é o um mês que tá plantado. Meu Deus, tá lindo mesmo. Olha lá, gente. cebola. É Oi? Cebolão, hein? O alho. Ah, Eu tá meio... aí atrás o oh, alho. Olha aqui os alhos. Uhum. um pedaço tanto... tão pequeno e uma Mas horta então, tão bonita. Ó, que belezinha, né? Não precisa Eu de. Tá um negócio, quem planta colhe, né? Colhe, é. Quem planta, colhe. Isso mesmo. Nossa, eu gosto aqui. Eu quero arrancar para mim plantar mais. Sim. Já passo lá, compro as mudas e já já planta. Meu esposo que gosta de rabanete. Ele é ardidinho, né? É. Aí a senhora vende? Não. É só o gasto, porque é pouca coisa, né? Ah, sim. Tem é pouca coisa aqui plantada. Entendi. Eu estou com calor no sol e frio na sombra. Com medo, dá uma olhada, Boa tarde, dar. tudo bom? Aqui. Olha. Ele vai crescendo tanto que ele racha. É. Vou tirar para plantar outro. Muito bom, viu? Parabéns pela horta. <risos> Então, graças ao meus que aí, né? Eles cuida para mim? Molha. Aí eles molha para mim? É, fez num lugar bom que daqui dá para molhar, né? Não, eu fiz um portãozinho no fundo ali para eles dentro aqui dentro. Ah, entendi. Aqui é passo livre para eles. Entendi. Pode entrar aqui a hora que eles, que eles quiserem. Cebolinha tá bonito, né, Dona Niki? É, o meu sobrinho falou assim, tira, linda. Que não dá um pouco dessa cebola aqui pra mim, que eu é, nunca comi. É cebolão, dá pra fazer eu salada, não maluco. dá? É, eu, vou, uhum. eu vou dar pra você, falei pra ele. Diz que nunca comeu. É, seu sobrinho? Olha. Tá linda. Olha o rabanete. Meu filho Mas, adora rabanete. Isso que eu falei pro Júlio. Ele adora. Falei, cata porque o dele é da idade do meu aqui. É, então. A minha mão plantou. Olha que, hum, olha que lindo. Eu vou passar para trazer tamanho. mais. Que lindo, do... né? Do... Do... É mais novo do que o dos seis. Eu acho nunca? que é assim. sim. É, ué. Linda a horta, viu? Deus abençoe a sua horta. E as uhum. suas mãos também. As mãos minhas. Da... Da... Da... E, da, e das... Por mim não é vizinha. E deles é aqui, né? né? Que ajuda a molhar. É. <risos> é Síria, Oi? Você não é minha inquilina, você é minha vizinha. É. <risos> é mais que uma inquilina, né? Uma amiga, né? Amiga. amiga. Isso Nossa, mesmo. Mas se tornou uma amiga e é. parece... Parece que nós já conhecemos... É, parece que a gente já conhece há tanto tempo. É, que quando... coisa, né? Tem, tem pessoas que é assim, a gente conhece. Quando a né? gente passou assim, a interessar na casa e em contato com ela, parecia que nós já conhecidas há é, mil anos. Mudou aqui em dezembro, é. em dezembro mudou aqui, a gente já tem uma amizadona, uhum. graças a Deus. né? Parece é. que é de anos, né? É, é, é isso que eu é. falei pra ela outro dia, uhum. parece que faz tanto tempo que eu conheço ela. Uhum. É interessante glória. essas coisas, já aconteceu comigo. É, é, e conhecer é. uma pessoa e falar nossa parece que a gente já se conhece tantos anos, tantos anos que coisa né? uhum. uma bênção né é. Deus escolhe as pessoas cê, é cê, cê viu como eu diz a gente pode não prestar mas Deus põe boas pessoas na na vida da gente, vida da gente. É, <risos> é mas a gente presta assim é. <risos> <risos> a cachorro querendo pegar o drone <risos> Ai, Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Cuidado! Se ela der um pulo lá, derruba ele. Ele tem duas coisas que eu posso colocar aqui, eu posso desviar da, dos objetos e eu posso parar antes de chegar no objeto. Ele vai, quando ele detecta ele para. Nossa, vai, vai, vai paguei nele oito e meio. Eu comprei uma mulher que veio só Estados Mas ele tava no Brasil cada Olha que lindo é E lá lá lá passando. Passando lá embaixo, na rua, lá na estrada, lá, um cachorro um cachorro que gosta de caçar, ó. Perdigueira. Ah vai Cachorro caçador de capivara, se é que ele caça aqui que não está podendo caçar mais. Eu estava conversando com o Madalena aqui sobre essa lixia e eu disse assim, pera bem, eu tenho observado que no Brasil, bom, no Brasil não, né? Na nossa região aqui, a lixia é dessa ferrugem. Eu não sei o que acontece. O, os pés de chia fica tão bonito, fica tão lindo. Mano. É. E depois dessa ferrugem, os frutos quando vem, quando vem, não consegue vingar. Se eu for um dia plantar, eu tenho que pesquisar bem para saber o caminho a seguir. Que coisa, né? Olha lá o seu voz colhendo umas verduras para gente. Simplesmente sentiu no coração de fazer isso, nós não pedimos, mas agradecemos pelo prazer de poder nos alimentar com o produto que ele planta e colhe e olha que coisa mais linda. de cabeça vermelha, que bonito, ó. Olha lá. Vai, rapaz, dá um show para nós aí. Vai, vai bater. Filmei, ele eu tô desconfiado que ele gosta de escola de samba, viu? Eu escutei, conversando com o seu góis ali, eu escutei algo estranho eu falei, mas que será que é isso? ficando, aqui. E é aquele pica-pau de cabeça vermelha ali. Pela primeira vez estou gravando um pica-pau de cabeça vermelha. Muito bonito, por sinal. Vai, rapaz, faz outra vez o que você acabou de fazer. Tá contemplando lá para cima, não sei o que ele está vendo lá. Olha lá, olha lá. Oh, que coisa bonita! Eu escutei esse barulho e eu não entendi nada. Conversando com o seu góis, foi que eu fui ver. Ele tá lá em cima ainda, paradinho, mas eu vou mostrar uma outra coisa no poste: que é aquela casa, ou melhor, as duas casinhas de onde de barro lá. Olha lá, ele vai bater de novo. Mas que. Que sério? Será? será que é o barulho? Sei lá o que, é que tem ali. Barulho. As duas casinhas de João de barro. Parte de baixo virado para um lado, parte de cima quase para o mesmo lado, mas com a diferença. E o poste ali, rapaz, eu, eu, eu fiquei admirado de ver isso agora, hein? Aí lá. Se você vê um negócio que tem aqui em casa, você fica doido. É. Tem um sabiá aqui ele vai no carro, sei. E agora deu de vir nessa janela aqui, de manhã. Aqui? É, nessa janela aí. Naquela janela de vidro ali? É, bate, você. a gente. Ah, eu acho que ele deve estar brigando com é, ele mesmo. Lá. Ele vê a, a própria é. imagem lá, deve ser macho, né? É. O é, é, ele... é, é, é um bicho é terrível. Que coisa! Eu já vi isso uma vez em espelho, tico, tico. em espelho de carro. É, olha lá, vem ver, espelho que de carro eu já vi. Olha o que ele faz. Eu já vi tico-tico. Tico-tico eu vi, eu acho. Não, tico-tico eu não vi não. Eu vi só aquele, aquele azulzinho. Como é que chama o sanhaço? Ó, olha o que ele faz, ó. Ah, dá pra ver. Se eu gosto aqui, até ele fez cocô aqui, ó. É, ó. Ele vê que ele bate aqui, aqui, vai até lá em cima. Ele fez cocô aqui, gente, olha. ó. Ele mesmo arranha. Aí, ó. ó ele, ele fica brigando com, com a imagem dele, não é isso, seu góis? É. Ele bate aqui, ó. Ele tá em cima, bate. E vai subindo. É. Vai outra que Mas que coisa, gente, ó. Lava. Lava, mas não adianta. Ele vem Todo embora. Ele vem brigar dia. com ele mesmo, né? Vem. É. Quando é que é lá da mulher? Os bichos até aí. Oh, Pois é, gente. Nós estamos aqui hoje, em Madalena, visitando o seu Góis Como eu falei pra vocês, nós conhecemos, não, não foi por aí, falei hoje, não foi por acaso? E já conversamos bastante. E ele gosta de uma coisa que eu quase não gosto. Aqui, ó. ó. E tava falando pra ele que quando chegar o tempo melhor para pescar aqui, agora dá uns peixinhos também. melhor um tempo melhor para pescar. A gente quer bater umas varinhas, ó. Ai que belezinha. De porque isso aqui, senhor e a tilapa daqui, eu estava falando que chega a dar três quilos, né, seu Goi? Três quilos, três e meio, tem carpa de 9 quilos. Ei, coisa, coisa boa! É daquelas que você não pode nem pensar em puxar, né? Não. Deixar ela brigar, brigar, Nessa brigar. Essa você não tinha puxado. Não, essa não puxa. <risos> Fisgou, deixa a lição aberta, ela vai, cansa. Você vai puxando assim. E aqui está o lugarzinho que ele mora. Achei interessante que o digo eu conheci ah, ele, ah. ele tava vendendo verdura. Ah, olha que escanteio, tudo, tirei tudo isso. Olha lá, olha lá. Eu, a, a, o capricho que ele tem ó Aí vendeu Vendeu tudo aquele dia, seu, seu Vendeu, né? Vendeu, né? Olha lá cheio um dia, no outro, tudo. A riqueza de, de, um, de, um, de, um, de um sítio, de uma chácara Primeiro tá na pessoa que não pode ter preguiça, né? Essa é a verdade Agora, agora eu vou plantar aqui, senhor ah. É... Mas, se você é ah, já tem uns pezinhos aqui, ó é. Você vê a cenoura que deu ali, vou plantar a cenoura E a terra aqui tá bem adubadinha, né? Tá e também fez no Capricho uns canteirinhos, né? O eu vou fazer assim, ele, ele faz isso aí. Ele gosta, que nossa, aí beleza, né? Eu só cuido, pranto e cuido, ele faz o que tem, é E olha que belezinha de lugar, ó. Coentro lá no fundo, cebola. Ó, tá vendo? A gente vem pro lugar desse, pessoal, que a gente que mora na cidade, a gente não quer voltar não. A paz é muito grande. Ó, ali ó. Tá bonita aquelas ali, hein? É, tá com na cabeça, é aquele rabanete. Rabanetão, né? Sim. Olha que beleza de rabanete. Prantei, cara, eu gosto daquele negócio. É... É... Como é que fala? Aquilo não é pimenta, é? Não, é pimenta. Berinjela. Ah, você tá falando da berinjela, é que Tem eu tô olhando. Terrível. A berinjela é aquela ali embaixo, né, ó. Prantei, pimenta, eu vou plantar mais. Berinjela é aquela lá, ó. Quero plantar daquela dedo de moço para fazer no vidro, entendeu? Bom, hein? É bom. Fazer. Oh, você tem até um, um feijãozinho ali de. É, corda. Isso eu plantei, mas é de corda. Lá no Paraná que você aí dava muito, né? Feijão de corda lá era, como diz o outro, era mato. Olha o pica-pau lá. É, o pica-pau não parou ainda não, pessoal. O pica-pau tá animado ali ainda. Olha que couve linda olha a folha dessa couve. Olha a folha, que beleza, ó. Isso aqui eu gosto com laranja, bater com. Isso aí é repolho isso. Pera aí, isso aqui é repolho? É vai virar cabeça. Gente, olha a babada, é uma... olha a babada do cara da cidade. É isso aqui que vocês estão ouvindo. Eu não vou nem, eu não vou nem disfarçar que eu errei. Não eu vou publicar desse jeito mesmo. É repolho que está formando. É. E eu achei que fosse couve. Olha lá. Essa aqui? Aquela é, ali é couve, né? Essa é a couve manteiga do mercado, ó. Ah, e tá. E a lá também, aquela lá embaixo lá. E aquele alface lá é pra tirar semente? Lá no... é, aqui nós vou jogar fora. Vou jogar fora? É, já passou. Tô pegando outro, eu pegar outro pegar o canteiro. Quando você vai jogar fora, fala, aqui tem porco pra surgar? Ou não come? Não tem, não tem. Eu, eu tenho que jogar fora. Não tem nem galinha. Mas não tem porque não quer não tem porque não, não dá para criar? Que eu forno, umas 10, 12 galinhas E dá, o senhor poderia ter mesmo, se tá o, o lugarzinho aqui. O lugarzinho aqui, além de ser um lugarzinho pequeno, mas é limpinho, dá para criar. Só que onde ela passa ela não deixa nada, né? Ah. Mas é isso aí, gente. E Madalena tá lá dentro. Com a senhora e a esposa dele conversando, brincando com a menina a menina que até dormiu já uma hora Nossa, dessa Mas eu vou falar, você é o tipo da minha mulher? Sim, é, eu gosto de gente assim Esse negócio de estar de com, com frescura comigo não ela dá tá, certo Ela não. tá ruim pra mulher que trocou dentador essa semana Ih! tá clavando, mas é machuca mesmo Machuca E nós estamos aqui conversando e tá ali o pica-pau É, tá batendo né? tá. Uai, faz, faz tempo que tá aí batendo eu escutei aquela hora que nós estávamos com... Vai, dá um tempo, ele soma e volta. Mas que coisa. Agora é marcar um dia para vocês irem lá em casa almoçar com a gente. A cidade é, ela sempre a cidade não vai mudar, né? Não. A gente tem que chegar lá, tem que almoçar e depois fazer o quê? Sentar no sofá, conversar um pouco, tomar um café? Aqui a gente anda, tem prazer de poder, né? É, eu, eu fui na cidade, fiquei uns, anos, uns meses lá, né? Fiquei o quê? Onze e meio só. Aí quem me deseou não ficar nesse hotel? Não, tem que pegar sua vida. Ele não me sentiu. Eu tinha que voltar Tô. de novo. Ele, se eu, eu, que de eu, eu que ficar na cidade, ele ficava aqui. Ah, mas pra quem gosta ah, de mate, que é que mate é é que sempre. Que eu gosto. Aquele almeirão é que é. eu tava falando pro é. seu Jim, aquele almeirão né? é gostoso. É aquele que é na sua mãe, sim. Ah, aquele é, é difícil achar dele, né, Bem? É, é difícil. Lá no seu... Eu não plantei. eu queria Lá no seu... Como é que chama lá? No seu é. Sebastião. Eu queria tanto, ainda falei pra vizinha, né, que a vizinha que tem. Acho que o passarinho trouxe... É, semente. a semente vem voando. É. é. A semente eu vem eu voando. Dona é, é, é, Cecília, que Lama. nós conhecemos, Lama. esposa do seu Antônio Góes. Ali está a filha, Colina Almeirão. Mais uma amizade que Deus nos tem dado na roça. Esse de folha. só tem. Um... Só tem essa. Tem uma, um botãozinho ali. Ó. Né? É. mesmo.